Esse episódio em torno da soltura, a soltura de Lula é tragicômico, mas eu acho muito mais trágico do que cômico, não consigo dar risada com essa bagunça. Dois males já foram feitos, não importa o resultado dessa guerra de liminares. O primeiro mal é bastante conhecido e o PT é um dos grandes responsáveis pela disseminação desse mal do aparelhamento do Estado brasileiro para cumprir missões político-partidárias e partidos são, por definição, uma entidade privada. Eu acho que todo servidor público tem direito à sua opinião, exatamente numa democracia todos temos nossas opiniões, mas o aparelhamento do Estado se caracteriza por isso que o PT fez. Quando as pessoas que estão cumprindo funções públicas o fazem por missão político-partidária para favorecer alguém de um partido, que é o que aconteceu nesse episódio do Lula. Isso não chega a ser uma novidade, mas aí... Quando acontecem essas coisas, a gente se dá conta do mal que isso causa ao país inteiro. Quando um grupo privado usa o Estado em benefício próprio, como o PT usou para ocupar o aparelho de Estado por seus próprios objetivos. O segundo mal causado eu acho pior ainda, por incrível que pareça, eu acho pior ainda, que é a bagunça institucional. Como se a justiça no Brasil, ainda precisasse de mais uma dúvida sobre como ela funciona. Essa guerra de liminares, no fundo, ela revela uma profunda divisão política dentro de um poder que deveria existir fora da política, que é o poder judiciário. Em outras palavras, vocês têm aí uma caracterização muito clara daquilo que se chama de insegurança jurídica Vale o que afinal? Dentro do próprio judiciário, manda quem afinal? Quando as pessoas dizem que as instituições estão funcionando, eu penso, isso? São instituições funcionando? Depois, ninguém se assuste.